Gente querida, chegou o momento, o momento da palavra com ele, Pastor João Olímpio. É contigo, meu querido. Pastor Glórias a Deus. Mais uma vez cumprimentos irmãos e ouvintes com a paz do nosso Senhor Cristo. Você que está ligadinho na Rádio Colina nessa manhã, eu peço a você que abra sua Bíblia comigo o livro que escreveu Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, né? segundo Mateus, capítulo 6, para nós estarmos meditando neste momento, que é o momento da palavra. Mateus, capítulo 6, versículo 31, nós vamos ler a palavra do nosso Deus, que diz assim, Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Glória a Deus! Vamos meditar nessa palavra linda que escreveu Mateus. Palavra esta que Jesus ensinou para nós para nossa meditação, para nossa vida. Como eu sempre digo, a palavra de Deus, ela é toda divinamente inspirada, toda ela é proveitosa para o nosso entendimento, para nos dar sabedoria, para nos dar graça, para nos dar entendimento a viver neste mundo que nós estamos vendo que está cada dia pior. Mas nós temos a palavra de Deus para nos sustentar, para nos alimentar para nos fortificar dia após dia, porque Jesus diz que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus, nessa passagem, ele trazendo esse ensinamento maravilhoso, ele traz um ensinamento em Mateus 6, ensinamento este para trazer paz ao nosso coração, ensinamento este para trazer um conforto ao nosso coração neste mundo, com tanta correria com tanta com tanta correria de um lado para o outro e você muitas das vezes tem, tem, tem pouco tempo de fazer as coisas e a gente fica muito preocupado a gente fica muito ansioso e a gente percebe que hoje muitas pessoas ficam depressivas ansiosas né, temerosas e aquela ansiedade bate no coração e muitas das vezes até mina a sua fé mas a Bíblia vai dizer que né é impossível nós agradarmos a Deus sem fé. E nesse texto Jesus nos ensina a nós ficarmos em paz. Jesus nos ensina a gente ficar sem ansiedade no nosso coração, mas sendo naquele que nos sustenta todos os dias. Aleluia! Jesus fala assim, ó, não andeis inquietos, não andeis temerosos, não andeis preocupados com as coisas deste mundo. Não andem preocupados com quem havemos de beber, o que havemos de vestir, o que havemos de calçar. Não é que Jesus estava dizendo para nós não fazermos nada, mas Ele está dizendo para a gente viver o nosso dia a dia sem se preocupar demais e lançar a nossa ansiedade, como disse Pedro, sobre as mãos do nosso Deus. Aleluia! E Ele diz aqui no, nesse capítulo 6, Ele fala assim, olha... Veja o liro do campo, que ele não fia, ele não tece, ele não guarda em celeiro, mas o Pai o sustenta ali perfeito, bonito. E, e Jesus ainda fala assim, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles. Jesus usa a natureza e fala assim, olha os passarinhos. Eles também não, não, não, não colhem, não, não tecem, não juntem celeiros Mas o Pai Celestial vos sustenta todos os dias E Jesus ainda fala assim Será que vocês não são mais preciosos para Deus do que muitos passarinhos? Aleluia Então ele fala, não ficam inquietos O que havemos de comer, o que havemos de beber Uma doença que vem, que muitas das vezes tira nossa paz Aleluia mas muitas das vezes as coisas acontecem para fortalecer a nossa fé e para provar que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! A gente vê que muitas passagens na Bíblia, pessoas que estavam ali enfermas, e Jesus disse, aquilo ali é para a glória de Deus. Quando você vê a cura, quando você vê a transformação, quando você vê o agir de Deus, você vai perceber que aquilo aconteceu para a glória de Deus Para Deus provar que Ele é Deus na sua vida E Jesus está dizendo nesse texto Não andeis inquietos, não andeis ansiosos Não andeis temorosos Aleluia Não fazeis como os gentios Ele fala assim Não fazeis como os gentios Que eles procuram todas essas coisas incessantemente Mas vocês procurem em primeiro lugar o reino dos céus E a sua justiça E essas coisas serão acrescentadas na sua vida esta é a matemática que Jesus nos ensina. Não é procurar as coisas do mundo primeiro, mas é procurar a presença de Deus primeiro. É procurar as coisas do reino de Deus primeiro. É examinar as Escrituras primeiro antes de fazer qualquer coisa. Porque as Escrituras Sagradas nos ensinam a viver. As Escrituras Sagradas têm tudo que nós precisamos para a nossa vida. Então Jesus está dizendo, não faça como os gentios. Quando Jesus estava dizendo os gentios, ele estava falando do povo pagão, de um povo que não acreditava em Deus. Jesus estava falando de um povo que estava distante de Deus. Mas nós hoje, nós temos Deus presente na nossa vida. Você que tem fé no coração, você tem Deus presente na tua vida. Então Jesus está te dando um conselho nesta manhã. Seja qual for o teu problema, seja qual for a situação que você passa na tua vida, procure em primeiro lugar o Reino dos Céus. E a sua justiça, e tudo aquilo que anseia o oh. teu coração, será acrescentada. Esta é a promessa do Mestre. Esta é a promessa do nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Se você crê nessa palavra, eu peço a Ti, peço a você que una comigo em oração nessa manhã, em nome de Jesus. E eu peço a você também que não deixe de orar pelo nosso amigo, irmão aí, João, João Guilherme. Né, aqui da, da rádio que tá que passou aí por essa enfermidade nesse dia, mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, eleva o teu teu pensamento agora a Deus, eleva a tuas orações ao Senhor neste momento e peça pelo nosso amigo João Guilherme e que Deus vai dar o melhor para ele, eu creio assim. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, Deus de maravilha, Deus de misericórdia, como toda como toda sábado, Senhor Deus, nós oramos e agradecemos a Ti pela nossa vida, pedimos, ao oh Pai, que o Teu Espírito Santo sempre nos guie, Senhor Deus, na Tua vontade, mas nessa manhã em especial, Pai querido, eu peço a Ti e todos que estão reunidos em oração conosco, ó oh Pai querido, nós pedimos, ao oh Pai, pelo nosso amigo, nosso irmão João Guilherme, que ele passou, Senhor Deus, por essa situação, mas eu creio, Senhor Deus, no meu coração, que o Senhor está sustentando ele para tuas mãos poderosas, ó Pai. Então, eu peço a ti, Senhor Deus, onde quer que ele esteja neste momento, que o teu Espírito Santo alcance ele, alcance a tua família, traga paz ao coração da família dele, Senhor Deus, que está ali, que está ali, trazendo conforto para ele, Deus de misericórdia, que o teu Espírito Santo toque nele, toque no teu coração, repreenda, querido, para que ele possa estar de volta nesta rádio, Pai amado, fazendo o teu trabalho com saúde, com força, tudo isso para a tua honra e para a tua glória, então eu te peço no nome santo de Jesus, obrigado Senhor. Muito bem, gente querida, gente amiga, tivemos uma palavra de fé com o nosso amado pastor João Olímpio, que volta agora no próximo sábado, no mesmo horário, assim permitindo o nosso Deus. Tivemos aí um momento, de, um momento da palavra e também um momento de oração. Peço a todos os ouvintes, estou encerrando aqui a minha programação, comecei o programa mais cedo, né, 9 horas da manhã. Estamos aqui né, em oração em favor da vida do nosso companheiro de trabalho, João Guilherme. E peço a você, ouvinte, que continue orando em favor da vida dele, que Deus tenha o melhor para todos nós, e principalmente para ele que está internado numa situação né, bem complicada, que Deus sabe de todas as coisas. Amém? Colina FM, 105,9, estou indo nessa, volta amanhã, assim, permitindo Deus, a partir de uma da tarde, com o melhor da música gospel para você. E não se esqueça que esse dia ele é único, nunca mais vivemos um outro sábado, dia 7 de dezembro do ano de 2019. Portanto, aproveite cada minuto, fique com Deus, porque com Deus eu também vou.